Em cima, por é um projeto de pesquisa. Não tem nada a ver. Justifica que, é que, é que, que, é, que eu. Meus caras vestindo a paisana. O Reginaldo tem que vir de terra e gravata. Eu posso só de sua blazer. É, eu, na verdade, é, tomei aqui a, a liberdade, ontem, conversando com o pessoal da Interfama, é, de montar uma uma apresentação que sirva, de fato, professor Jorge, de elemento para a reflexão do debate. É, mas antes, é só uma formalidade aqui, a apresentação da é, discussão é da Interfarm, uma entidade então, fundada em 1990, é, é parte da Federação Internacional da Indústria Farmacêutica, tem um papel importante nesse ambiente tem 56 associados, e aí, esse dado do professor Reginaldo achar que é né, verdadeiro, que cada um puxa uns 2, 3% para a sua brasa, que representa 54% do mercado farmacêutico brasileiro, é, e atua como entidade buscando, aí, diante dos associados, independência, reconhecimento da e tem, tem um código de conduta que é obrigatoriamente observado, observado pelos, pelas empresas associadas. Bom, uh, falar um, rapidamente, trazer alguns elementos que eu já vi aqui, que alguns vão repetir, mas é sempre bom lembrar para contextualizar sobre pesquisas de movimento na indústria farmacêutica no Brasil. É, falando um pouco do mercado de estudos clínicos também no mundo e no Brasil. E aqui é um, um, um dado que é novo, porque isso é parte de um trabalho que, como consultor, a gente desenvolveu para a entidade que disseca um pouco os dados do Clinical Trials, tentando entender como é que uh, é o perfil desses estudos realizados no Brasil. E depois algumas é, reflexões uh, e conclusões bom é, essa é uma realidade que uh, é um dado de 2012 é, e eu acho pelo que a gente tem de informações ao longo mundo é, mas o Brasil é, investe não mais do que 1,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento uh, quando os uh, Estados Unidos investem 2008 uh, e a Coreia 3,6, o Japão, 3,4. Ou seja, nós estamos aí praticamente na metade é, do esforço uh, em termos de investimento relacionado ao PIB que se é, pratica em países que normalmente nós mesmos os brasileiros tomamos, por exemplo, é, para é, olhar e desejar é, ambientes uh, semelhantes. Então, uh, isso importante e aí no meu ponto de vista porque claro envolve questões de políticas públicas políticas é, governamentais do um esforço institucional no âmbito público em relação a isso mas envolve também é, características de comportamento dos empresários do setor privado é, brasileiro que é, aparentemente é, depois a gente vai falar mais sobre isso nos últimos anos tem é, organizado em torno é, de, do mercado de capitais é, o esforço que acaba impactando na indústria mais do que o, o olhar da própria indústria para a inovação. É, isso ah, transformado em investimento per capita, né, de novo aqui tomando a Coreia e o Brasil, não é só uma questão de, é, quando fala em relação ao PIB, nós estamos na metade, mas é, quando se transforma isso em per capita, é, a situação ainda é muito pior, o que demonstra que é, nós temos é uma distância enorme é, para o, o, o ambiente observado é, em economias que são mais ousadas é, e consideradas mais ousadas no campo da, da pesquisa, da inovação. Aqui eu achei interessante esse gráfico, né, que foi mostrado no último Fórum Econômico Mundial, né, que, na verdade, uh, o mais perto uh, do topo da, da, da cadeia de uh, competitividade que o Brasil já teve, isso tem a ver com investimento uh, em pesquisa e de desenvolvimento. Nós fomos o um 48 é, país em 2012. E perdemos nesses, a quatro anos, até o ano passado, acho que 2017 indica que nós seremos o 77º, o 78 ou seja, quase igual o ano de 2016, mas ah, o fato é que 2012 a 2016 nós perdemos aí... É, uma quantidade imensa de lugares eh, para países que passaram a ocupar um lugar é, muito melhor do que o nosso. Né? E lembrando aqui uh, os 10 mais competitivos, né, em 2016, até a Finlândia, mas de novo aqui aparece o Japão, aparece uh, a Holanda, os Estados Unidos, eh, que no campo dos sonhos, é, sempre nos atrai e nos estimula. E aqui, quem, ah, de quem nós somos mais próximos, né, no, no, na parte do fim do aí, da lista, é, e uma é, questão que foi colocada é, pelo coordenador da pesquisa no Brasil, que tem todas aquelas dificuldades de dados, acho que o professor Jorge sabe muito Disso, vários de vocês, é, quando a gente olha esses rankings e vai detalhar e verificar de onde vieram as informações, quanto elas são consistentes, é, tem muito furo e muita dificuldade, né? Mas o que eu acho que é interessante aqui é a questão: marca regulatória atrasada, infraestrutura deficiente, qualidade humana deficiente, isso gera perda de produtividade. É. E aí nós vamos olhar essa pesquisa de 2009, né, quando lá perguntavam para as indústrias multinacionais é, que fatores influenciavam a decisão das matrizes de financiar ou não o investimento aqui no Brasil. É, de novo, né, aparece aqui a questão de capacitação e qualidade do pessoal, o custo para fazer, o crescimento do mercado, que naquela época tinha uma dinâmica, é, mas o nível de excelência uh, e, e, e pesquisas na área de interesse já fica menos pesado, né? e, e até pesa favoravelmente, né? e, assim como a questão do, do, é, dos incentivos da área é, privada. Esse dado aqui uh, é bem interessante, isso está no estudo já de 2015, é, que mostra os investimentos da indústria é, farmacêutica que atua mais na área de biofármacos, é, do quanto que ela investiu nos Estados Unidos no ano 2000 2010, mostrando é, que o valor é muito maior do que uh, os outros setores é, da economia. Demonstrando que, na verdade, o setor farmacêutico é um setor que, movimenta uh, recursos e tem movimentado cada vez mais e a biotecnologia trouxe um novo desafio, uma nova exigência eh, de colocar eh, dinheiro por parte da indústria multinacional, justamente pela escassez, o nossos Braus falava um pouco sobre isso hoje ainda, eh, de disponibilidade de moléculas e de oportunidades eh, de negócios, né? focados hoje, basicamente em uma disputa em torno da biotecnologia, dos anticorpos monoclonais e agora é, da terapia genética como a nova fronteira do conhecimento nessa área. Bom, e, e como é esse mercado no Brasil? É, Desculpe estar um pouco desconfigurado, porque isso é só um recorte-cola do clinical trials. É, mostra aqui o acumulado é de 2008 até o momento do, da, da região e o número de estudos que foram incluídos constam que, no recalculado. Nesse período, 255 mil estudos é, incluídos. Né? É, nós vamos observar que, na verdade, é, na América do Sul desses, apenas 8 mil. É, no, é, no Brasil, 4 mil ou é, um pouco mais o Brasil, Chega a 60, 65% desses estudos realizados na, na América Latina. Mas o fato é que é, nós temos um significado muito pequeno uh, nesse cenário global uh, em relação à pesquisa clínica. Se você pegar uh, a, a soma da América do Norte uh, e América do Sul né, e ainda observar que se a gente pegar aqui a América Latina e somar o México, nós vamos chegar a, a 10% daquilo que a América do Norte é, produziu de estudos, o que é, demonstra, de fato, que nós estamos muito longe de ocuparmos um lugar relevante nesse cenário global em relação aos estudos. O Brasil representa 2,3% dos estudos envolvidos, no mundo, 70% da América Latina. O que não é muito incoerente, na verdade, eu vou passar esses aqui primeiro, depois então eu volto, com a, a representatividade do Brasil é, do ponto de vista do mercado farmacêutico. O Brasil representa também, por aí, é, em termos do mercado global. Então, vamos dizer, bom, é, o fato é que o mercado farmacêutico global é muito concentrado é, em três, quatro países, e dali para frente, mesmo com 2,3, 2,7, que chegou em um determinado momento, o Brasil nunca passou é, do sexto mercado é, mundial. Nós sonhávamos que seríamos o quarto mercado. As projeções em 2012 em 2017, 2018 mas o Brasil seria o quarto, escutar disputar é, com a Alemanha. Uh, e etc. Né? Hoje, é, a gente já se aquietou um pouco, uh, mas, de qualquer forma, se a gente volta aqui para pensar um pouco qual a representatividade do Brasil então, de pesquisa clínica, a gente vê que o Brasil tem 1,4% dos centros de pesquisa do mundo. Né? Uh, e isso, de fato, é um número é, bastante é, inexpressivo nesse cenário consequência disso, quando você é, disseca no Clínico os dados que, registrados lá dos estudos é, feitos aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente observa é que grande parte desses estudos clínicos registrados é, são é, estudos observacionais. É, não, são, não são ensaios clínicos, são é, práticas de observação de resultados a partir de uma conduta ou de uma tecnologia que você insere, mas você não compara, não testa e não está buscando elementos para fins de regulação ou para fins de registro dos produtos. A maior parte deles é ainda financiado com recursos públicos. A indústria financia a menor parte. Mas, é, em termos de número de estudos, na verdade, nós não temos é, poucos estudos. No momento, tem mais de mil estudos, e aí são ensaios recrutando é, pacientes no país, né, cujos, cujo, cujo financiamento, em torno de 40%, é feito por parte da indústria. Então, ah, se nós pegarmos aqui de novo os, os status dos ensaios clínicos fomentados por pela indústria nesse período, né, temos já 1.500 finalizados aqui no Brasil é, e um número é, de recrutando, depende a, como entra lá no mundo, está um pouquinho diferente, mas esse gráfico é bem interessante que mostra, mais uma vez, que dos estudos é, registrados lá, feitos no Brasil, grande parte deles são estudos de fase 3. É, muito pouco de fase 1, um, 2 uh, e, mais recentemente, estudo de uh, fase 4. Nos últimos 10 anos, a indústria registrou mais de 2.200 estudos no país e 60%